El Swen vai enviar um comboio cheio de itens pessoais para decorar seu mausoléu privado. Sim, você me ouviu direito. Intercepte e destrua esses caminhões. Beleza. Senhores, enquanto os dados da transmissão do perigo não chegam para a gente, nós temos uma oportunidade excelente aqui, beleza? Segundo a bomba aqui nesse posto avançado tem um comboio com os cacarecos aí do El Swenio. Nossa missão é invadir, destruir esse comboio e eliminar os capangas do cara, beleza? Serviço limpo, sem testemunhas. Alguma dúvida? Negativo. Negativo. Beleza. Mantenha uma posição, eu vou conseguir umas informações do local pra gente. Entendido. Tô vendo um inimigo numa arma montada aqui, hein? Tem o visual? Tem o visual dele. Positivo. Tem dois inimigos na guarita, no acesso principal. A gente tem pelo menos dois atiradores na área, hein? Fiquem espertos. Tem um na Torre Sul e tem um num prédio ao lado da oficina aí. Dois deles parecem que estão fazendo a volta naquele prédio sul, ao lado da torre. Ok, eu tô de olho. Positivo. Localizei o comboio, hein? São dois caminhões e dois veículos de escolta. Entendido. Beleza, senhores. Tá na hora da ação. Vambora. Tô em posição. Vejo três inimigos na área, capitão. Ok. Fica de olho neles aí, hein? Certo. Copiei. Beleza, é agora, hein? Vamos sincronizar. Em 3, 2, vai. Abatido. batida. Alva batido. Boa. Por aqui é algo assim que Tô na cobertura, pode avançar. Tem um inimigo às 12 horas. Pode passar fogo no inimigo da minigun, hein? Novo abatido. Boa. Beleza, vamos lá. Vai lá, cara. Fica de olho nos atiradores, hein? Certo. Tô na cobertura, pode avançar. que merecemos a gente se acordará de eu vejo um, dois, três. Cara, fica de olho neles pra gente, beleza? Tendido. Merda, terminei aqui. Seja pendejo, sei que me entende. Zeus vem com a gente. Cuidado com o atirador da torre sul, ele tá bem de frente pra gente. Vem com calma. Ok, tô às seis. Tem um inimigo na minigun aqui às 12 horas, hein? Tá na mira. É que tá, capitão. Tem um cara que tá à nossa direita aqui, numa casa, ele tem visual do cara da torre. É um sniper. Avançando. Beleza. Mantenha uma posição. Enviando drone. Torre sul, cara. Você tem visual do atirador? Posso Beleza. Então senta o dedo. Alvo abatido. Correta alerta. Não, não, não. Abatido Boa, soldado. Zeus, o um atirador do prédio da oficina, como é que tá? Alva batida. Boa. Beleza. Tem uns inimigos patrulhando a área do comboio ainda, então vamos avançando com calma aqui, ok? Tô cobrindo só seis. Beleza, vamos avançar. Vai com calma aí, soldado. Dois inimigos agora na área do comboio, hein? Vou ficar em posição, pra caso ele apareça eu ter uma, um visual pra bater. Beleza, eu tô avançando. Beleza, vamos lá. É. Perto dos caminhões tem alguém? Quem tem visual desse soldado pesado aqui na entrada do prédio da oficina? Tá na mira. Beleza então. Oh, oh, oh, oh, cuida daí, tenente. Inimigo abatido. Opa, fugiu, fugiu, hein? Tá atrás do caminhão vermelho. Tá Boa, boa. Tem mais inimigos na área, hein? Vamos varrer. Ok, tô a sua seis. Só dá a palavra, capitão. Vai, vai, vai. Avançando. Vai lá, Tenente. Tamo aqui na cobertura. Tô na cobertura, pode avançar. Entendido. Avançando. Tem posição. Vai, vai, vai. O helicóptero de unidade em patrulha. Eu ouvi um barulho no céu, já pensei que era Israel. Aí eu lembrei que não tem. Beleza, a área do comboio tá limpa, hein? Vejo três inimigos na área, capitão. Tá aqui, tá aqui. o pessoal, um tá na guarida. Eles estão avançando, hein? Prepara. É, na direção oposta que ele tá ainda. Prepara. Tô tá em posição. Tá na mira. Três, dois, vai. Alvo abatido. Alvo abatido. Alvo abatido. Alvo abatido. Boa, guerreiros. Beleza, eu vou posicionar a carga e a gente cai fora, ok? Ok Entendido Explosivo posicionado O explosivo está posicionado Eu posicionei o C4 O explosivo está posicionado Tudo certo, vamos embora pessoal Beleza, senhores. Excelente trabalho. Vambora. Alvo destruído. Acho que o sonho ainda pode ter um mausoléu sem todas essas coisas. mas claro será é só um caixão grande.